Galera que segue a Redmax, quem não segue ainda, nosso Instagram, Redmax, Facebook também, Redmax, segue a gente lá. A gente resolveu acho que, segurar um pouco a expedição para falar um pouco sobre os filtros Cayenne e as pastilhas de freio EBC. Tá? As EBC são sintetizadas, originais, são pastilhas que duram 20 mil quilômetros, são pastilhas boas. São pastilhas que valem a pena o investimento. O nosso filtro Cayenne aqui, a gente é autorizado da Cayenne. Tá vendo o selinho aqui? Ele é lacrado. É um produto lacrado. Ele vem direto do Texas aqui, pra gente poder mandar aqui pros nossos clientes. Eu não vou abrir aqui, é porque a gente sempre informa o cliente que o produto vai lacrado. Aqui dentro tem um filtro de ar Certificado de garantia e adesivo. A gente sempre manda alguns adesivos extras, porque o pessoal quer colocar na carenagem. Esse cliente em particular, é de uma z ele pediu uma tampa de óleo Procton. Nós também somos revendedores Procton. E temos todos os produtos da Procton e de todas as cores. Tá? Basta entrar em contato com a gente e solicitar o seu orçamento, cotação mas com certeza nós temos o melhor preço e prazo de entrega. Então, com certeza esse cliente aqui vai ficar muito feliz, ele está ansioso para receber esse kit aqui, para poder fazer a manutenção da moto dele. O importante frisar também, que a gente tem visto muita réplica sendo vendida, principalmente no mercado livre. Então fique atento, questione, pergunte, porque nós tivemos relatos aqui de alguns clientes, que eles receberam o um produto e quando foram fazer a instalação ou a manutenção, eles tiveram muita dor de cabeça. Ou o produto não encaixava, ou o produto se deteriorava, não segurava, a moto falhava. Então, vamos se atentar à originalidade dos produtos que você está comprando para colocar na sua moto. Você fez um investimento tão grande nela, vale a pena querer economizar nessas peças? Filtro de ar, pastilha de freio... Vamos repensar isso daí, né pessoal? Valeu, um grande abraço aqui da Red Max, precisando, entre em contato com a gente. Um abraço, tchau, tchau.